Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o NK Stage, ok? Essa aqui é uma biblioteca para contact, né? Que eu recebi aqui do Daniel para estar testando e estar mostrando para vocês, ok? Eu vou tentar fazer desse vídeo aqui um vídeo mais didático possível no sentido do que você pode fazer usando essa biblioteca, ok? Eu andei testando aqui. Na verdade, eu gostei muito, né? Porque... Muita gente sabe que eu uso aqui o, o MLDX da Yamaha. E com ele eu tenho um sistema de camadas, de sobrepor timbres e tudo mais. E com essa biblioteca específica eu consegui é, sobrepor e tudo mais até essa ideia aqui que eu toquei agora aqui pra vocês, ó. É um piano com pad, né? E quando eu fico com o pedal sustar e acionado, na hora que eu toco que eu aciono o pedal, ele segura a nota de uma guitarra, ó. E eu posso continuar tocando, ó. Tá vendo que legal? Aí, ó, se eu soltar o pedal e pisar, ó. E aí ele não embola com as outras notas, tá vendo? Aí, ó, solta o pedal... Então isso aí para fazer um, uma atmosfera, é, um, um clima para pregação, isso aqui fica muito bom, né? Isso que só usei três timbres aqui, como vocês podem ver, ó. Eu usei aqui, tá? Um piano, tá? Que é esse piano aqui, ok? Usei aqui nos módulos um pad, que é o Vahala, e usei aqui uma guitarra ebol, e já consegui esse, esse esquema bem legal aqui, ó. Tá vendo? Então, imagina aí o que vocês vão poder fazer. Ainda tinha mais dois bancos de timbre para eu sobrepor aqui, tá bom? Bom, eu vou zerar aqui então, tá? Tudo que eu fiz, né? Ok, vou desligar aqui, tá? E vamos começar só com o piano então, né? Beleza? E vamos dar uma olhada aqui no piano, então. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é mostrar para vocês aqui os timbres de piano que tem. Ok. Vamos mudando aí, né? Aqui a gente tem aqui um seletor aqui, tá? Que você pode ir trocando aqui, ó. Ok. Então vamos começar com o primeiro aqui, né? Vamos para o próximo e vamos trocando aqui. Eu não, eu não tive o trabalho de programar, tá, no meu teclado, porque esse teclado aqui é todo touch e aí eu não sei se ia funcionar muito bem nesse teclado aqui a questão, tá? Mas se eu tivesse talvez com o MLDX eu teria programado, ok? vamos passando aqui os pianos né Depois eu quero mostrar tudo que dá para fazer com essa biblioteca tá vamos lá nos agudos né ok então dá para ver aí que ela fala muito bem né tá? Vocês estão reconhecendo esses nomes de pianos, aqui são todos pianos Nord, tá? <música> ok? Vamos lá, eu quero passar rapidão os pianos aqui, que tem muita coisa para mostrar para vocês, tá? Dry, piano. Eu gostei muito tá, da qualidade dos timbres, né? Isso que a gente só está olhando o piano até agora, tá? E tudo que eu testei aqui, eu particularmente gostei, né? É, muita gente sabe aí que eu não sou de usar a biblioteca, tá? De contact. Mas eu acredito que essa aqui na questão, pelo menos pra mim, de produção musical Vai me resolver bastante Por causa dessas ideias de guitarra e tudo mais né? E tem muitos timbres aqui né? Ok Passando rápido aqui um piano aí de armário aí para quem gosta, né? Que eu quero mostrar tudo que dá para fazer com a livraria. <risos> Mas eu não posso fazer isso sem antes mostrar os pianos para vocês, tá? Até agora temos aí 17 timbres de piano acústico, tá? Ok. Bom, paramos aqui. Esses aqui são os timbres de piano acústico, tá? Eu vou voltar para o primeiro aqui. Você pode ir trocando por aqui, ok? Ou você pode vir aqui também, ó, e escolher tal tá, que você quer, ok? Aqui você habilita e desabilita, tá? Ó, habilitado, desabilitado, ok? E aí o que, que eu vou fazer? Agora a gente vai para esse segundo módulo, tá? Eu vou habilitar ele aqui, Tá? Aqui eu tinha colocado aqui um, um varral aqui, né? Um pad. Mas a gente vai dar uma olhada nos EPs aqui, tá? Então, ó. Coloquei no EP aqui, ok? E aí, aqui já começa a brincadeira, ó. Olha quantos EPs tem aqui, tá? Então, você tem vários pianos aqui, ó. E aí, a graça começa aqui, porque você consegue misturar, tá? Essas quatro camadas que você tem aqui, tá? Não só misturar, como também fazer split voice e tudo mais, entendeu? Então, ó, vou ativar o segundo piano, o primeiro piano, né? Então, vou ficar agora com o piano nessa camada acústico e nessa camada eu vou deixar um, um afera aqui, não, né? Um a fera aqui, um DX. Olha como é que vai ficar. Olha o peso que deu, hein? Eu achei isso aqui muito interessante, por quê? Porque justamente quem tem teclados como o MODX, o Montage, Nord, é, o PX5S né, da Cassio, você tem as camadas que você consegue misturar e chegar em outros resultados. E aqui nessa livraria você acaba tendo essa possibilidade. São cinco camadas, mas com cinco camadas você consegue fazer muita coisa, entendeu? Então você vê, ó. Usei aqui uma camada de piano e uma segunda camada com piano elétrico, tá? Então eu vou desligar aqui a camada de piano. Eu vou voltar para a camada dos pianos elétricos aqui, para a gente dar uma mexidinha aqui, né? Então, ó. cano FM TX8 Então, assim, a quantidade de timbres que você tem para usar é muito grande, tá? Porque o que, que eu vi até então? Muitas bibliotecas para Contact, mas às vezes o cara tem que usar 3, 4 bibliotecas, porque uma tem, a outra não tem e tal. Pelo menos aqui. Eu acredito aqui que, que a gente tem bastante coisa aí, inclusive para misturar, né, tá? Deixa eu ir direto aqui nos nomes dos timbres, ó, para gente ver, tá? Tem, vamos ver se tem Rhodes aqui, né, aqueles Rhodes para Black Music, vamos ver se é esse aqui. vendo? Então assim, a gente acaba tendo aqui muita opção de timbre, eu vou por aqui para vocês poderem ir vendo aí o nome dos timbres, tá? É, vamos ver esse aqui, viu que legal? dar uma navegada rápida aqui pelos timbres, ok? Então aqui a gente olhou aqui é, o de piano digital, tá? Daqui a pouco a gente vem nos pads, ok? Vamos logo nos pads, né? É, eu vou desabilitar essa segunda aqui, a gente vai trabalhando com a primeira para não ficar confuso. Ó, nos pads, tá? Tem aqui o worship aqui, ó. Você tem os controles de volume, né? E aí você pode ir escolhendo. Ó. Vamos testar um pouco aqui desses pads aqui. Cadê? O ARM2, né? Vamos ver onde é que tá aqui o ARM2. Ainda tem o Analogic. Analogic 2. lá String Pad. Tá? Shimmer. Então, pra quem toca o Worship, ó. Está muito bem armado aqui, tá? ainda mais que você consegue misturar dois pads e tudo mais, entendeu? Então isso vai ficar bem legal. Vamos ver aqui, o Vahala que eu tava usando, né, antes de eu ir para ele. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês, ó. Na hora que eu tava tocando aqui no começo do vídeo, eu tava usando uma guitarrinha assim, né? Um clima de guitarra, é isso aqui, ó. Então você tem essa guitarra, tá? Tem essa outra aqui, ó. E isso aqui dá para misturar com o piano, tá? Ó, vou ativar o piano. Olha isso. Continuando aqui, tá? É, essa outra aqui que é a que eu estava usando agora no começo do vídeo, né? Que é essa aqui, ó. Como eu disse, também dá para misturar com piano, né? Então, ó. E depois tem uma outra sacada que eu vou mostrar para vocês aqui em cima é, dos pads, tá? E aí você vai ter aqui o, o reverso também, que o pessoal usa muito, né? Tá? Deixa eu colocar um piano junto, tá ligado? Ó. Tá vendo? Também é muito usado, né? E aí qual que é a sacada aqui, tá? que eu peguei nessa livraria aqui? tá? Vamos pôr aqui, é, essa guitarrinha aqui que eu estava usando aqui, que é o Ebal. Você vem aqui em Edit, tá? deixa eu até desabilitar, e aí aqui, ó, tá vendo aqui no módulo 1, aqui, você tem essa opção SUS EX. O que, que acontece? Essa opção quando ativada, é, o pedal sustar ele mantém só a primeira nota que você tocar naquela camada, ok? Então, o que, que vai acontecer? Eu vou desabilitar o piano aqui para vocês verem. Ó, eu ativei a guitarra rebol aqui, tá? No 2, no né? Então eu vou tocar aqui, ó. Segurei o pedal, as outras notas não saem, tá vendo? Tá? Só nesse timbre, tá? Então, por exemplo, se eu ativar aqui o piano, ó. Vou segurar, vou tocar, vou segurar o pedal, vai ficar só a nota que eu toquei soando, e o piano vai ficar livre, ó. Tá vendo? Pra criar um climão aí, tá? Então quando você... Toca a nota e segura o Sustai, aí ele mantém só ela e não toca as outras notas. Isso aqui eu achei fantástico nessa livraria, entendeu? É, na verdade, fiquei muito impressionado com isso aqui, tá? Vou desabilitar aqui. Então aqui, a gente olhou aqui os pads, ok? Vamos voltar para os módulos. É, strings, tá? Deixa eu desativar o piano. Para quem gosta de string, né? Tá aqui, ó quantidade de strings que tem, né? Esse aqui é lindo, hein? Esse aqui tem o... <risos> Para se divertir, ó. Ai, ai. Full strings. Ok, vamos seguindo. Bom. Vou parar por aqui, que senão o, tutorial vai, o, o vídeo vai ficar muito longo, né? Eu quero mostrar uma outra situação aqui para vocês, aqui nas guitarras. A gente vai fuçando agora aleatório aqui, tá? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso aqui, que impressionante, hein? tudo isso, como eu falei, né? Dá pra você misturar, né? Tá vendo? Então, ó, você que é produtor musical aí, que tá procurando uma guitarra para contact aí... OK. Eu gostei, tá? Vamos fuçando aqui. tá aqui muita opção aqui, né? OK. Bom, tem contrabaixo aqui também, tá? Só que de contrabaixo eu não sou muito bom, não. <risos> Eu não vou nem mexer muito, porque senão eu vou passar vergonha aqui, né? Acho que é isso aí, né? Bom, vamos olhar mais o que aqui. É, olhamos aqui baixo guitarra. Tem aqui brass, né? Que são as metaleiras. Deixa eu dar uma olhada. Hum. Isso aqui é legal, sabe por quê, gente? Ó, o sax não toca duas notas junto, tá? Ó. Isso é importante por quê? Porque o saxofone é um instrumento monofônico. Então, se você vai tocar sax no teclado, ele só tem que rolar uma nota por vez, né? Hum. Isso aqui eu acho bem legal, tá? Só fuçando aqui de alegre aqui, tá, gente? Fossadinha aqui. Ó, esse aqui é legal. Ó. Bom, não é minha praia também fazer metais, né? Vocês devem estar falando, nossa, como esse cara é ruim, né? Vamos dar uma olhada nos leads aqui. Então, esse aqui é bem legal pra tocar essas paradas tipo. quero ver se tem uns leads monofônicos aqui. Opa. Aí ó, um, um, um timbre monofônico aqui bem legal para solar, né? gente, pois quando você comprar a livraria, aí você dá uma fuçada mi, ó. beleza? Nesse word aqui oh, tem gaita acordeon <risos> E aí, agora o que eu vou mostrar para vocês aqui? Que é a parte que eu achei legal, tá? É a parte de misturar os timbres, né? Então, então, o que eu vou fazer? Aqui eu vou usar agora um piano, tá? Na segunda camada eu vou colocar um pad, tá? Vou colocar um shimmer. Deixa eu habilitar. Ok. Esse, esse Shimmer, eu só quero que ele pegue só parte da, das teclas, tá? Então, eu não quero que nas partes agudas soe o Shimmer, tá? É essa que é a ideia que eu quero mostrar para vocês aqui. Então, eu vou vir aqui em Edit, tá? E eu vou escolher esse Dó aqui, ó, tá? E o Shimmer, ele vai tocar só daqui para trás, ok? Então, eu vou escolher aqui, ó, ele vai até o Dó 3, tá? Dó 3, ok? Shimmer parou aqui, tá vendo? Então, ó. Assim não fica embolando na hora que eu dedilho, tá? Bom, agora eu vou fazer o quê? Aqui, no segundo módulo, eu vou pôr um outro pad, tá? Vou colocar aqui o Vahala. Cadê o Vahala? Aqui. Tá aqui como valha. Vamos ativar, tá? Mesma coisa, tá? O Vahala eu vou pôr também até o Dó. tá? Esse Dó 3 aqui. Então ó, a gente clica em Edit. Vem aqui no limite dele e põe aqui. Dó 3, ok? Daqui pra frente não tem patch. Essa dica tá, pra você que toca com teclado Se você puder fazer isso que eu tô fazendo É legal pro pad não ficar Embolando tá é, Com as frases que você faz No teclado, ok é, Deixa eu ver aqui E aí agora aqui no No módulo 3 aqui Eu vou pôr aquela guitarrinha que eu tava colocando né? Tá Vamos colocar ela aqui Que é o E-Ball né e aí, eu vou vir aqui no Edit, tá? E vou é, ativar aquela paradinha do Sustai lá, tá bom? Então vamos ver o que, que vai dar. Faltou ligar, né? Pronto, vamos de novo. viram que legal? Aqui com quatro camadas aqui, eu consegui criar aqui uma vibe bem legal para essa livraria, tá? É, o tempo tá meio avançado, eu queria mostrar mais coisas sobre ela, mas o vídeo já tá muito longo, entendeu? Então assim, eu vou parando por aqui, tá? Eu vou deixar aí o contato do Daniel tá? na descrição do vídeo, ok? Você entra em contato com ele para estar tá adquirindo essa livraria. Eu também queria aqui parabenizar ele porque ele me enviou a livraria. E, e ele também me enviou um vídeo manual explicando passo a passo tudo que dá para fazer. Tem um monte de coisa que dá para fazer aqui. Vocês não fazem ideia, tá bom? Dá para salvar aqui, ó, os templates de vocês aqui, ó, nesses botões aqui, entendeu? Dá para fazer um monte de coisa. Toda essa programação que eu fiz, você consegue clicar em Store e vir aqui e salvar num botão desses aqui, tá bom? Então, assim, tem muita coisa mesmo aqui. Eu mostrei aqui as coisas que mais me interessaram, tá bom? É, eu espero que vocês entrem em contato com ele aí, para estar adquirindo aí, tá? Essa livraria ou biblioteca, não sei como é que você chama, né? Que eu sei que vai valer muito a pena. Tá bom, gente? Bom, eu vou parar por aqui, tá? Queria agradecer ao Daniel aí por me enviar esse produto que eu estou testando. Daniel, você está de parabéns, tá? Gostei muito mesmo do seu produto aqui, da sua livraria, tá bom? Recomendo de coração, hein? Um abraço, gente! E até o próximo vídeo, hein? Tchau!